Bash Cam do último dia de competição, análise das provas que encerraram o Troféu Brasil 2018. Hoje a gente faz a análise somente das etapas, da última etapa, da quinta etapa da competição. Amanhã a gente faz uma nova gravação e aí sim destaca a competição pelo contexto total. Hoje a gente analisa as provas que encerraram e principalmente esse 50 metros nado livre espetacular do Bruno Fratos, 21.35, segundo melhor tempo do mundo, uma performance incrível, aliás, eu até depois vou tentar colocar o vídeo da prova, principalmente porque é, começa a se encontrar algumas coisas novas no novo Bruno Fratos. Não pela saída, saída 0.7 do bloco de partida, entrada normal, mas principalmente a parte submersa e início de nado. Houve um ganho muito grande naqueles primeiros 15, 20 mil metros de prova do Bruno Fras, que ele abre uma vantagem imensa e muito grande e mantém ela até o final. Além da marca boa, nós tivemos uma prova muito boa. Bruno nadou muito bem esses 50 metros na Livre. Claro que a gente tem que falar do excelente resultado também do Pedro Spajari, afinal é quinto tempo do mundo, para quem nunca tinha nadado abaixo dos 22 segundos, excelente resultado para o Pedro, que já tinha ido bem nos 100 metros de nado livre e agora configura também grande força para os 50 metros. Cesar Cielo se mantém no pódio, nos 50 metros de nado livre, coisa que ele está em Troféu Brasil desde 2005. Havia um risco que talvez ele não pudesse entrar no pódio e quase nadou para os 21 segundos. Ele fez de 20 0, eu acredito até que, se você olhar a prova com mais detalhes, você vai ver que o Cielo, em determinado momento da prova, está até à frente do Spajari. Parte final da prova foi que pegou para o Cielo. 50 metros lá do limpo feminino foi uma prova muito legal, principalmente não só pelas marcas, pelas meninas terem garantido a vaga no Pan Pacífico. Foi uma prova importante estrategicamente. A Lohane Ferreira foi muito feliz na declaração que ela deu, era a primeira temporada que ela nada pelo Pinheiros, e ela quando termina a prova, vai dar uma entrevista pro Sport TV e diz, poxa, esse assim, um centésimo, vocês não têm noção de como foi importante ter baixado um centésimo. Na de 50 metros estado livre, passar dois anos sem baixar o tempo, e quando baixa, baixa um centésimo e comemora. Primeira convocação dela para uma seleção absoluta, vai pro Pan Pacífico, e aí, está na seleção brasileira, Lohane Ferreira, que nunca tinha sido campeã do Proféu Brasil, foi campeã pela primeira vez. Vai com ela também, a Larissa Oliveira, que nunca Nunca tinha nadado na casa dos 24 segundos. Os 200 metros, nado do peito. A prova feminina, nós tivemos a, a Júlia Sebastian, que me pareceu durante a prova em ritmo de recorde sul-americano. E a Pamela Souza, que me pareceu durante a prova em, rico, em, em ritmo de recorde brasileiro. Nenhum dos dois saiu, as duas meninas ficaram um pouco fora do que seria essas marcas a serem quebradas. Mas foi uma prova talvez normal, nada de especial. Mas durante a prova me parecia que elas estavam em ritmo de recorde sul-americano. Ao final da, da competição, inclusive a Júlia Sebastián reclamou que como mudou a programação do Troféu Brasil, 200 peito passou a ser a última prova de peito, ao contrário do que era nos anos anteriores, que era a primeira prova, a Júlia sentiu que isso talvez mudasse um pouquinho, ela chegou um pouco mais cansada na competição. Isso, inclusive, ficou configurado quando ela nadou parcial de peito no revezamento do Nissan, no qual ela não foi muito bem. Na prova masculina, uma surpresa agradabilíssima, excelente resultado para o Caio Puputis, o melhor resultado dos 200 metros na do peito, desde lá 2011, quando o Thiago Pereira venceu com... Um 2-10, desde então nenhum fez esse 2-11-7-8 que o, o, o Caio Pimputis conseguiu vencer a prova. Ele que estava estancado no 2-13 desde 2016, fez a melhor marca pessoal na eliminatória, melhora para 2-11 na final, garotão que está treinando nos Estados Unidos, faz parte da equipe da Georgia Tech e fez um belo resultado, tanto essa vitória para o Pinheiros, é, só prim... é só o seu primeiro título de Troféu Brasil, um bom resultado, é só ele também, viu gente, porque o resto, 2 2,15, 14 2 15 uma prova ainda que precisa ser melhorada em muito, mas em 2 11 parece que se vislumbra alguma possibilidade, principalmente pela idade, pela melhora, pela progressão, Eu acho que é interessante o resultado dos 200 peitos do, do, do Caio Pomputis, nas provas de fundo, é, nós tivemos dois atletas vencendo, os favoritos venceram, mas não chegaram próximos das suas marcas pessoais, a Viviane Ungluth é, conquistou a vitória, queria uma vaga também na natação, até acho que a Viviane poderá nadar as provas de piscina, porque ela vai estar lá no Poupa na prova de Águas Avernas. nada impede que ela também nada as provas de piscina, mas ela queria marcar esse 800 metros na vida ela teria que ter nadado para 8 e 31, alguma coisa assim, ficou um pouco fora disso, cerca de 8 segundos fora, e ela pelo menos conquistou algo que não aconteceu no Troféu Brasil desde 2009. É muito expressivo o resultado pelo fato de que ganhar os 400, 800 e os 1.500 metros na do Livre no mesmo troféu, só a Crystal Cobert lá atrás em 2009. Um belo resultado para Vivi, quatro provas, três vitórias, uma medalha ainda de bronze na prova de maratonas aquáticas, foi a nadadora mais eficiente da competição. Não, na prova da versão masculina, os 1.500 metros... O que nós tivemos? Nós tivemos o Guilherme Costa confirmando o favoritismo dele, não chegou nem próximo da melhor marca pessoal dele, o recorde sul-americano era um sonho que se esperava, talvez um pouco cansado, mas ainda bateu o recorde de campeonato. E o Miguel Leite, que brigava por uma vaga do Pan Pacífico, também não conseguiu chegar, talvez, do que aquele 15 13. Mesmo que ele tivesse ganho a prova, talvez o tempo que o Guilherme fez não seria o suficiente para o Miguel entrar na seleção do Pan Pacífico. A prova de fundo nos 1.500 metros no último dia também não funcionou muito bem, Prós, tempos próximos dos seus melhores, mas nada de especial. Especial para mim foram os revezamentos, tanto o feminino quanto o masculino. O feminino muito próximo de bater o recorde é, de campeonato, que é um recorde que é da equipe que tinha Rebeca Sone lá atrás em 2011. As meninas do Pinheiro fizeram uma bela de uma prova e ganharam com uma certa facilidade. No masculino foi uma prova bem mais equilibrada, bem mais disputada. O Minas venceu e bateu o recorde de campeonato. recorde de campeonato batido pelas performances de Nadando Costas, Gabriel Fantoni, empatou com Guilherme quito Felipe Lima, mesmo tendo andado 200 peitos, teve um melhor parcial do que o João Gomes Júnior, isso é importante, os dois na casa de 59, 51 0, 0 para o Vinícius Lanza, foi aí que ele conseguiu uma vantagem em relação ao Iago Mussolini, nadador do Pinheiros, e fechou o Marco Antônio Júnior, que fez na casa de 48-4, que é muito próximo do que ele tem na prova individual. O, no Pinheiros, em destaque, 47-24 do Pedro Spajari, fechando a prova, foi um tempo fantástico, um belo resultado, um novo recorde de campeonato, Minas, campeão da prova, que era uma prova que a gente já esperava que fosse disputada, mas nem tão emocionante como, como acabou sendo, com um tempo tão expressivo. E um tempo que era de um recorde desde 2009, um recorde da era dos trajes ainda. Poxa, eu lembro daquela equipe fantástica de Guilherme Guido, Felipe França, Gabriel Mangabeira e César Ciaro. Que time máximo, um time que inclusive depois foi o mesmo time que brilhou lá no campeonato. Mundial de Roma, inclusive, bateu o recorde sul-americano que se mantém até hoje, o 4 por 100 metros masculino do Mundial de Roma da Era dos Trajes. Pinheiros tetracampeão da competição, competição que teve um excelente nível, mas amanhã a gente volta para destacar em mais detalhes exatamente não só a competição, mas também as seleções brasileiras do Pan Pacífico e a seleção dos Jogos Olímpicos da Juventude. Troféu Brasil 2018, eu só posso definir com uma palavra foi um sucesso, mas amanhã a gente fala mais sobre ele. Até lá!